Amém. Queridos, este ano nós não temos condições de gerar os cartazes da campanha de jejum e oração, mas o nosso jornal denominacional, o Jornal Luz nas Trevas, nós disponibilizamos na parte final um quadro que tem todos os dias para oração, tem todos os temas para oração. Então nós pedimos em nome de Jesus que você use esta folha do jornal para poder acompanhar os temas diários de oração. Se você não tiver acesso ao jornal, entre no site da CIB, e lá tem uma matéria que tem o e tem um arquivo que você pode fazer o download é, deste arquivo aqui para colocar na sua igreja. Você imprime, cola, vai ficar legal um cartaz A3 com todos os motivos de oração. É isso aí, nossa campanha de jejum e oração começa no dia 4 de julho e vai até o dia 12 de agosto e vai ser uma bênção em nome de Jesus.